Como é que é pessoal? Eu muito bem-vindos a mais um jogo. Hoje vamos jogar The Creepy Road aqui com o nosso amigo e a, a sua tatuagem Coração no Braço, espetacular! Um, este jogo está em português, é aqui feito pela Groove Milk, foi desenvolvido pela Groove Milk. Achei que um bocadinho só tanto, E eu vou para aqui, nem né, isso Não, normal, hein? vamos Temos que poder. Não, não, Trucker. Eu sou um long driver, uh, pretty pretty job, trabalho, tenho muita mas naquele dia tudo começou a correr mal. Turned upside down! Turn down. guarda the ouvir o inglês a minha cidade natal, para descansar depois uma Viagem e ver o um grande amor de toda minha a minha Angelina. vida, Angelina. Oh, my darling. Angelina, o mais querido, Angelina. Trabalhava That como domador quando assisti. Eu precisamente dessa noite pensei que me um dava no o seu espetáculo final na nossa cidade. Estava uma hora de viagem da cidade e praticamente já estava a sentir o calor dos abraços da minha amada, quando... Oh, HAHAHAHA <risos> E Olha, kabum! só urso. Sabe-se de lá <risos> um de onde? saltou um urso irrevecido um para entrar Mas e, e atacar o meu caminhão. Um novo choque, novo choque da pancada perdeu os sentidos uh, por um instante. O carro foi para a ver me bater no publicitário. Estou os sentidos e, e em volta. Percebi, tenho I que ir a pé. Okay. Então o que? O objetivo será chegar à nossa amada? Deve ser, né? Se bem que aquela foto é uma amada assim um bocado estranho, pá. Será amada filha, a amada mulher e... Toda a gente toda peixe de gajo, pá. Ora... Vamos por aí, continuar. Vamos ter que ir a andar, é isso? Vamos lá, a gente está a cabo deles todos! Ui, temos uma arma e todo! Com flores? Não, não. Ufa! Que raio se passa aqui! Parece-me que o caminhão foi atacado por um burso do circo! Nunca vi nada parecido, parece que aqui passa-se algo de estranho! De qualquer forma, não se ganha nada por estar parado! Temos de tentar chegar a uma localidade mais próxima! Esta estrada parece-me um pouco estranha! vou mas elevar uma fusca comigo. Olá! que comega. OK. Tirar? Uau! Oi! What the fuck? São porcos. Olha uma chama, uma minchat <Wide> Ah, dá para tocar armas aí tu. Que pinche. Oi o urso! Era este era este, né? era? Ui! Ui! Oi yeah! Ui! Oh, yeah. Ui. já, ja, já vi, já vi, temos só! Oi! Oh, Caralho, oh, só que mais hoje! Os toma. Oi! toma coisa raivocido com todos Aí estamos sem energia Go go go go Comida comida Comida Haha Oh yeah babe Ok Oi! Sorry Sítios oh, oh, yeah. infinitos, é? Mas já tinha colado as balas. Vamos oh, Catch my baby, oh my baby, dangerous, this show dangerous. Vamos lá, vamos lá. Arras, atualização chato para arras. Não tenho tiros agora! É Tem é. que saltar! Vamos morrer assim! Eu não tenho tiros! Eu tenho tiros, tenho! Cá merda! Ok, Toma, okay. espera, vamos! Oi. Oi. Oi, Ai, caralho! Tirei uma granada! Tirei uma granada! Ui, são tantos! São... Como é que eu mudo a merda da arma? Hahaha! Hahaha! Toma, toma, toma, toma! Morras e Sparks! Oh my baby! Ok, aqui é a parte Dangerous. complicada. Danger. Ok, ok, ok. Ok. Prestas do, do urso. Foi. Ok. Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Olha mais um urso. Graças. É esta parte é tramado. Go! Go go go! Toma! Oh, yeah. oh, Ui eu saltei! Como é que eu queimei o ralo, oh, Baby! Sem é para andar, sem é para andar, sem é para andar, se é andar Não? Eu já posso? Ah, ha, ha, ha. Primeiro nível concluído Em 4 minutos Muito rápido O que se sabe são os Leveres? Estufinhos do pão Bofinho, não só para ir, tal, inofensivo, foi não, filhas está... da mãe das lebres, pá. Atacarem um gajo, agora o quê? Temos aqui vacas, o quê? Finalmente é hum, civilização, parece que os porcos da floresta fugiram desta quinta. Alguém me explica o que é que se passa aqui e onde é que apareceram todos estes animais revôs da floresta? <risos> <risos> Minha querida Angie, espero que esteja tudo bem contigo, daqui a um circo é pertinho e daqui a um pouco estaremos juntos. Haha! Aguenta bebê, Papá está Papá? Ela é da filha, então? Papá está perto e está disposto a roubar tudo para... É? Tudo no seu caminho para aportar mais uma vez todas as suas bichinhas cortas Deve ser então é filha mesmo What? Nice, oh, oh, oh, oh. sorry baby. O que é isto? O que... O que... O que... A vaca tinha as tetas de leite a dispararem! Ok. Oh, Ai! PURI FUGGH! Uou! Wow! Hehehehe! Vamos lá! Atira o coquetel! AAAAAAAAAAAA! Fogo! Estupendo! Olha o peixe! Ah, caras, só vejo que o peixinho! Vem oh, que apanhar yeah. a penhaça. Oh yeah, baby! Oh, yeah. Yeah. Danger. Oh baby! Oh baby! IAAUCH! IAAUCH! IAAUCH! Cabrona da vaca é resistente? Pá. Ok, ok, ok! Puma! Ah! Mais vez de uma vez! Ah! Ei, hey, vocês não pujam! E altos, digo eu, caraças! Ui, ui, ui! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, só temos pouca energia! Comida, precisamos de comida! Precisamos de comida, vai! Tem que do início, cá é merda! ROCK AND ROW, oh, guys não morrem, pá! é como é que eu mudo as armas? Oh, esta arma não pode por aqui. Já foi, já, já foi, já foi! Tem que ver ainda como é que mudam bem as armas. É o quê? Cai em cima? Cá em as granadas e tal. E cá em cima... Ok. Vamos ao gajo. Rock and roll! Tchau! Oh! Estou mais um gajo! Oh, que a merda! Não me acertou, pá! Oh, uma porco! Ei, a por causa não tirava peixes. Oh! Oh, eu tenho que matar aquela gaja Olha o peixinho. Ah! catanga, catanga! Go! Go! Go! Go! Ah, ainda ficamos aqui com um bocadinho de energia agora. Vamos lá, já vamos atrás da tua baby. Ah, que merda! Checkpoint! Toma! Oh, Eu deixo dois gun, esteja sossegado. Vocês podem ser assim devagarinho, olha lá. E ouch! E ouch! Não! Ganhando a arma! Ah ca merda! Devia a é parte final, não posso estar a brincar com a porcaria da arma. Está saqueado com isso. Uh! Catch my Ó, oh, o vaquinha! Boa! Estou urso já! Isto é assim um pouco aleatório para eu ver, esta merda! Estava que fossem sempre os mesmos, mas não, está quieto a tocar preso! IAUTES! Não balas! Já temos bastantes cartuchos! IAUTES! Ah. De Oi, Ui oi Tantos! Ainda temos muitos! Ainda temos muitos! Toma! Ficamos sem energia nenhuma, mas toma! What? Baby! Oi oi! Quem mandou? Caraças! Ai, o cabrão do porco! Ai, o cabrão do porquinho! Ai! Ai! Ai, que tava ali maçantes! Caralho! Não é que eu tenho que fazer esta merda? Isso é Que estúpido! estúpido! É mesmo estúpido! Já foi! foi Boa. Toma! Toma! matar, Posso dar. Que enjoo, que Wow, wow, Isso é. Isso é. go, <laughs> oh, boa. Ui. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, muito não, Ah, ah, ah, ah, ah, não, não, não, Não, isso não cai Ei, ah, ah. Okay, vamos a ele ui vaquinha Ah, estou a falhar na vaca ok papinha papinha muito boa fast shooter I'm a fast shooter uh. e morrendo morto chegar é pá, demoramos bem neste, depois 8 minutos nesta merda. Alguns tipos de animais atiram granadas e coquetéis de molotov. Procuro construir uma tática de forma que as granadas e o inimigo de molotov acertem na multidão do inimigo. O fogo da de defesa está garantido! Uh! What? uh! Cheiro delicioso! Algodão, doce, pipocas, amendoins fritos. Eu também me não sinto certo, mas este cheiro frito está intenso do que o normal! Mm. Podera, está tudo, tá tudo a arder, Está tudo a queimar! mas de qualquer forma, nada me impede agora de realizar o sonho de infância e dar uns tiros nos palhaços com o meu cano de metal, que já está a fumar. <risos> Oi, tá ao depilso eller assim, Eu É o oh, que é que eu estou a falhar naquele? Olha o Pandas! O Pandas! WTF? Ai! Ai, Por que? Os Pandas são fofinhos! Os Pandas são tão fofinhos! Vocês destruíram os Pandas! concentração, você Oh, my baby. Oh, my baby. Mr. Oh, o oh, Now, now, now, now. Oh, oh, Catch my Bonsae pandinhas é, pendinhas boas. Eu sou bonzinho, sejam bons para mim. Uh, uh, uh. Rock and, Rock and roll! bitches. Ok, tem que acabar com isto? É daré! Tem granadas não? Vem! Caraca, não consigo acabar com esta merda. Ah, ah, agora são muitos. Como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto? Ai, ai, ai, ai. São tantos colinhos. Boa, boa, comida, comida. Precisamos de comida. Oh, checkpoint, nice. Nice. oh. oh, oh, oh, oh, oh. caraças vou saltar a... ui que meia parida olhinhos larguem-me balza o que é só mais um oh merda go oh má que é isto? Uh, yeah. Ui, queimando o rabo Caraca! E que o que é lá acima? Uh, uh. Ah! Ai que é merda! Ai que é merda! Ai que é merda! Ai que é merda! Ai que é merda. Ai que é merda. Oh, oh, oh. Oh, oh. Não, não preciso saltar, pá! Oh, caraças! Eu vou ser andar! Eu quero que essa pedra não está fazer uma pedra! Oh, oh! Oh, oh! Oi, oh, colhinhos! Bora, bora, bora! Oh, coelhinhos, larguem! O que, o que, o que? O que? Easy! Não, não, não, não, não, não, não, não, Dizem que existem algumas passagens secretas. Ah, é? Não sabia disso. Era é uma localização secreta, mas não acreditamos em boatos. Mas um conhecimento nosso, conhecida de um amigo de uma pessoa sábia, confirmou que isso é verdade. Boss! What? Boss? Oh, meu Deus do céu! Que gorila! Saiu da que sai esse, que suíças maravilhosas e acho que provoca mirírias e fantasias amigas. What? But... Para quem não é desprezível, porque eu te olho a pera, badar... <coughs> A dançar a lambada no aniversário da minha avó. Yeah! Uau, uau amigas, tuas palavras são suíças e é tocaram um tanto na minha alma que eu não posso passar sem ensinar-te de boas maneiras. Então lançamos. mush. Ai, que me... <mimfim> <mimfim> OK. <Trumpy>, A <mambi>. ha <mim> OK. Toma na baita. Wup. Tommy, Oh, que merda, sertom. Mumpy, Moppi. Ok, é. é, não é desta? É desta? Ha! Ah, Estás a só o revinho? só dá para acertar uma vez, é? Oh, que estúpido! E depois eu estou ali, a para ele. Monkey, monkey! Toma lá, monkey, monkey! Essa está já? Boa! Boa, boa, boa! Toma na peida! What? Ei, ei, ei! Essa batota, Dá tática no meio do jogo! Oi! Oh. Oi! Como assim duas essas táticas antigas? <tose> tá bem, vamo <toma. tose> uh, uh, uh, uh. BOOM! BOOM! I'm the best! Toma, mané, encontramos a nossa filha! FILHA! É, yes, claro, somos bem bons mas... Dizem que vocês estão... Ah, já já lemos? Já já lemos? Onde a filha? Fogo, o que se passa aqui? Angie, eu sei que estás alguns aqui... <risos> What? Não vale apenas votar se ela não está aqui? Huh? Ei. ei! Que raio és tu? <risos> ei, ei, calma velhote! Eu não estou com eles, chamo Willy, sou o um músico local! Toco nos espetáculos desse... Também foram todos transformados em monstro! Que raia que se passa aqui? Onde está a minha Angie? Conto tudo o que sei. Não conta! Um novo performer, é que se da... circo. pelo que se dá pelo nome Lucky. Lucky ficou logo o convite do público e do trupe, estava tudo bem até a noite passada. O que é, que não, é não consegui dormir depois, depois, depois da atuação. Isso aí deu um para dar, para dar uma volta. respirar um ar fresco, de repente. Reparei que vi uma figura no alto, estás a ver? Um que Ele estava a meter um líquido qualquer na máquina de fumo. Não liguei na altura, mas não disse que ele percebi o que se passou. É, quando começou o show, libertaram as máquinas do fundo, todas as pessoas e animais parecem que aludeceram, o pânico, o caos por todo o lado, todos corriam, gritavam e chameiam. O fumo estava abandonado, todo aquilo que respirava perdia controle sobre si, tomado pela ira, desfranhado e destruindo toda a sua volta. Esse era o objetivo de Lucky. Porquê? Porquê? Não deixaram o bala entrar no, no espetáculo? Sim, minha Angie. Uh. Felizmente o veneno não fez efeito a minha Angie. Devemos ter uma unidade qualquer. Aproveitando a confusão, Angie agarrou. Ah, Lucky agarrou na Angie, entrou para um dos furgões e dirigiu na direção à cidade. Uh. Hum. Eu sei que isso só se continua nos videojogos. Uh. Não sei o que é que está a tramar, não sei deixar em se apanhar, em se pó é Eu ajudo-te. Juntos podemos vencê-lo e... vencê-lo? E trazer lo de volta a Que plano temos? Primeiro vai à cidade e eu vou ter... eu vou ver como estão as outras coisas e já te apanho. Ok, é, temos que ir à cidade. Só não vamos hoje. Oh! Ah! Ok, já chegámos a cidade. Ah? Isto está cada vez mais divertido. Eu ia jurar que ainda agora vi aquela moça a tirar uma selfie com o avião a cair. <risos> ok pessoal, vamos ficar por aqui. O jogo é muito fixe, uh, está muito divertido. É simples de jogar, é fácil de ultrapassar os níveis. Não tem assim grande dificuldade. Morremos uma outra vez, mas nada de, de muito especial. Uh, está engraçado. Já percebemos que estamos atrás da nossa filha. Era um bocadinho estranha ao início. Não dava para perceber muito bem se era a mulher se era a filha. Quem, para quem é que o caminhonista estava a voltar. Já percebemos que é a nossa filhota. E, e vamos ver como é que conseguimos lá chegar. Já sabemos que foi o cabrão também do, do Koala que a levou. Para quê? Não sabemos ainda. Vamos ter que esperar por mais episódios. Vamos ficar por aqui. E enquanto vocês vejo os no próximo vídeo. Tchau, tchau.